Você jamais deve tentar fazer em hipótese alguma. Aqui vemos uma mistura de habilidades profissionais com muita sorte e Deus dizendo, ainda não é a sua hora. necessária uma mínima falha, uma pequena pedrinha no meio do caminho para este ciclista despincar, rolando da montanha, batendo e estourando sua caixa craniana entre as pedras. O que temos mais uma cena que você jamais deve repetir. Vemos uma mulher muitíssimo corajosa andando no convés de um navio. Note que ela está sem boia e sem capacete. Logo, se ela escorregar, pode cair e até bater o crânio na estrutura naval ou até mesmo cair na água e ser sugada pela hélice daquela embarcação. Imagens perturbadoras registradas em Nova York por esses dias. Há algo muito estranho acontecendo com os americanos neste exato momento. Milhares de pessoas simplesmente paralisaram nas ruas, como se a bateria tivesse acabado ou enferrujadas engrenagens. O que será que está acontecendo? Seria alguma pane coletiva causada pela tecnologia 5G? Sim, há muitos relatos sobre isso. Outros dizem ser obra do governo testando a eficácia de um chip inserido em um grupo específico de pessoas capaz de controlá-las como se fossem máquinas. amanece um mistério. Eu vos apresento sua futura namorada. nem preciso dizer o que ela faria com seu brinquedinho. Só me resta lhe desejar boa sorte. Este vídeo é para você que ainda duvida dos Zanguebentos. Já vimos várias imagens dessas coisas girando de forma inexplicável, sem ter aparentemente nada por baixo. Mas sempre fica aquela dúvida de um possível corte na imagem. Mas aqui a bruxaria foi mais além. E para acabar com todo o sexismo que ainda persistia na mente de muitos, a identidade se manifestou no objeto de palha com ele todo aberto para as pessoas verem que não havia nada movendo aquele objeto por dentro. estava sozinho em sua casa muito triste lamentando o falecimento de sua namorada em um acidente de trânsito a ficha não havia caído e ele ficava imaginando que ela entraria pela porta de sua casa a qualquer momento então ele fechou os olhos e começou a dizer em prantos, amor eu preciso de você volta por favor, eu não aguento mais viver sem você o inferno ouviu e entendeu a súplica como uma invocação, e um pedido logo foi atendido. Sim, ela voltou para buscá-lo. Escondido debaixo da mesa, começou a filmar seus últimos segundos de vida. Um jovem indonesio andava por uma floresta Quando se deparou com uma jovem moça sentada em um poço Ada sebuah sumur tua Mungkin dari zaman Melhor é diceritakan ya Ya, insiden Note que ela está de camisola branca, como a Samara do filme, O Chamado. Com essa aparência perturbadora, coisa boa não é? O que você faria no lugar deste jovem? Ia se aproximar para oferecer ajuda, rezaria, correria? ou a jogaria dentro do poço. No vídeo a seguir vemos moradores de um vilarejo revoltados diante da manifestação de uma bruxa. Olha lá, olha lá, olha lá. lá. Ela levou não vida, o Não, chega perto, chega perto. Família. Vamos ah. embora, agora ah. é você. Rafa que a mesma que fora vista voando pela floresta, teria supostamente pousado naquela árvore. Uma mulher com sentimento de fúria começou a atacar pedra naquela senhora vestida de preto que de alguma forma inexplicável pode ter escalado até lá em cima. É não, a não, chega perto, chega Família! Seguiu pela primeira vez na história da humanidade um registro sólido e nítido de um chupa-cabra em pleno luz do dia. Uma criatura aterradora de pé, sim, sobre as duas patas como um legítimo chupa-cabra em um quintal em busca de animais para chupar o sangue. capturado por alguns jovens no México. Não se sabe se é a cabeça de um pé grande, de alguma espécie de chupacabra ou algum híbrido monóide desconhecido que habita é as florestas. De alguma forma, mesmo sem corpo, ele permanece vivo e quer comer.